Pessoal do canal, seja bem-vindo. Nós vamos hoje gravar um vídeo um pouquinho diferente. Vamos falar de aproveitamento de madeira. Né? De madeira. Né? É... Com isso a gente vai estar mostrando aqui a montagem de banqueta. Vocês estão vendo aqui, tem algumas já sendo montadas aqui. É... E eu vou explicar no decorrer do vídeo... Qual a relação dos, das banquetinhas, né, vou deixar uma foto aqui em cima de uma pronta já. Qual a relação das banquetinhas com o aproveitamento de madeira, né. Então aqui vocês podem ver que eu tenho madeiras, né, em média, estão com 48 centímetros. É, a gente é, tem muita sobra de ponta de pranchão, né, ponta de prancha, de 5 centímetros e 4 centímetros de espessura, então a gente acaba vendo nos banquinhos é, o, a, o modo de consumir essas madeiras e também de faturar, né, um pouco, é, ter um lucro um pouco melhor. É, tendo em vista que é, esses banquinhos, né, a matéria-prima desses banquinhos, em quase todas as situações já está paga por outros projetos. Né? Isso aqui são basicamente sobras de madeira de outros projetos, então a gente acaba aplicando aqui, Somente nossa mão de obra, basicamente. Né? É, não é sempre que quando a gente recebe uma encomenda de maior quantidade, às vezes a gente acaba tendo que adquirir madeira para fazer. Mas normalmente, é, quase todas as vezes, a gente consegue produzir essas banquetas com sobra de madeira. É, sobra de madeiras de, como vocês podem ver, de 23 centímetros, é, o assento que a gente vai mostrar, a gente fixando depois, é na média de 32, 33 centímetros. Que normalmente a gente até faz a retirada dessa, desse assento de, de pranchões, né? Que a gente abre e transforma em tábuas mais finas para fazer o assento. E esse pé aqui que está com 49 né, é, centímetros de, de comprimento. Varia 50 centímetros, 48 de altura, a gente utiliza tudo para fazer esse projeto aqui. Beleza? Então a gente vai fazer a montagem do, do chassi, do tampo aqui, do assento, né? E caso tiver é, alguma dúvida, alguém quiser ver o, a montagem completa do banco, desde o preparo da madeira, a gente pode estar gravando, beleza? É, aqui a gente mostrou aí a montagem da primeira parte né? aqui a gente faz sempre a montagem de todas as partes assim, primeiro depois a gente faz o fechamento do banquinho é, ferramentas básicas né? da marcenaria que, que podem ser usadas para fazer esse tipo de trabalho até aqui a gente utilizou né? claro serra de bancada para cortar o pé né? Quadrado, desengrosso, desengrosso de bancada também, que vocês já viram o vídeo aí no canal dele. É, tanto para desengrossar todas as peças e gabaritar, né? Importante, espaço. As peças tem que estar todas do mesmo tamanho para a gente chegar no resultado satisfatório. A gente vai mostrar depois do banquinho montadas os encaixes, podem ver aqui, com ferramentas simples consegue um resultado bacana. Aqui na Falando agora de furação e espiga. Espiga feita na serra circular. Vocês podem ver aqui padronizadinho. A gente tem que arredondar aqui, tá pessoal? Arredondado com a grosa, com a faca. Né? Cada um vai fazer de um jeito, a lixa. É... E a furação aqui feita no furadeira de bancada. Então, é, toda mercenaria vai ter. É... Então a gente vai fazer o fechamento aqui. né? O, claro, usando também... A gente tem aqui mais esses dois grampos e o pinador. Dá para você trabalhar com prego. Então, se você não tem o pinador, dá para você fazer com preguinhos, beleza? E cola, né? Colagem também é importante. Principalmente essa madeira aqui, que a densidade dela é um pouco menor, madeira mais macia, bastante importante passar a cola caprichada é, para ajudar na firmeza do banquinho, para não ficar ah, depois aquele banquinho bamba, beleza? Então para finalizar Hora de colocar o assento né? A gente já deu um, um acabamento aqui Antes de colocar o assento E a gente está colocando esse assento aqui Ripadinho né? Quatro pecinhas e Quatro tábuas né? é, Então está aqui, tá aqui. É, Pessoal Antes da a gente continuar Eu peço que Quem gostar do nosso, dos nossos conteúdos Puder compartilhar, curtir né? se inscrever no canal, a gente tem o um intuito de mostrar como a gente faz as coisas aqui que dá certo para gente, talvez pode dar certo para outra pessoa, né? Cada um tem um método de fazer alguma coisa, mas a gente tá aqui para mostrar o nosso. É esse o nosso intuito. Então quem puder nos ajudar fortalecendo, a gente vai agradecer bastante. Então tá aqui, a gente tem os quatro tabus aqui, né? muito simples eu não vou é, engessar em medidas porque cada um vai fazer o seu banco com a medida que desejar a gente está aqui com uma medida pré-determinada a gente veio que mediu né essa distância esse tamanho que mediu esse tamanho aqui da, da reguinha a gente já sabe que as quatro reguinhas, todas juntas no formato aqui vai dar a mesma medida né vai ficar quadrado, realmente quadrado. O mesmo tamanho que tem aqui, vai ter aqui. Então, na hora de montar é muito simples. A gente vai trabalhar simplesmente com isso aqui e a primeira reguinha. Para quem tiver um esquadro combinado também vai facilitar bastante. Ou você pode trabalhar com um metro, sei lá, com uma trena, mas o esquadro agiliza bem o trabalho. A gente já calculou o que, é que sobra né, de beirada aqui, né nos quatro lados. E é muito simples. Você vem aqui. Regula de lá. Regula de cá. Faz o mesmo processo aqui. Então tá tudo na mesma distância. Pega esse cara aqui a gente confere, beleza, e simplesmente a gente vai colar a sacola, né? Pinador, a gente usa pino, mas pode ser o prego também, né? Pode pregar com martelo. Uma uma, né? Vai sair pra final. Agora só uma limpezinha, acabamento final e a gente passa para a parte do verniz, certo? Só uma dica que a gente vai fazer ainda, para quem for montar esses banquinhos, a gente fura nos quatro pés e coloca parafuso. Parafusa a tábua do, do assento direto no pé do banco. É, ajuda muito na resistência do banco para futuramente ele não ficar bando. Ok, pessoal? Aí no final do vídeo aí, a gente vai deixar foto do os banquinhos já to todos terminados e já envernizados, né, quem tiver mais alguma dúvida, deixa um comentário aí, quem quiser ver o início do processo, parte de corte das peças, de furação e fabricação da das travessas da espiga, deixa aí um comentário que a gente vai estar tá gravando, beleza? Um abraço a todos!